Você pode fuxicar alguma coisa, falar sobre alguém, comentar outras coisas, né? Que é o mineiro. Ele faz aquele, aquele pano, vai assim, pregando aquela rosinhas. A senhora trabalha com fuxico há muito tempo? Se tem alguém ali no pé Nossa, de ouvido contando alguma da coisinha, da aí, aí o outro já lança essa daí. Aí a gente vira assim, ó, vai fazendo isso aqui, ó. Parece um fuxico no pé do ouvido, de ouvido aí, que tem que cabeça quente. Vocês <risos> vão trabalhar não, né? De vez quando tem pode ter, pode ter coisa boa, parece coisa ruim também, mas a maioria é boa, sabe que parece. A maioria é coisa